Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba trD E eu sou a Adria Costa, do arroba eu, Adria Costa Inspirado em um vídeo que há alguns meses atrás eu publiquei aqui no meu canal Onde eu transformei a minha irmã em madrinha de casamento durante um dia Nós estamos trazendo o segundo episódio dessa sériezinha que nós estamos fazendo, né? Hoje, assim como vocês podem notar, tanto pelo título quanto pela produção que fizemos aqui na minha irmã Que ela tá tipo uma princesa e eu tô uma bruxa <risos> Fizemos uma edição de formanda, né, gente? Hoje nós reimaginamos o look de formatura da minha irmã, né? Tanto na maquiagem quanto no penteado. O que já é super propício porque a gente tá chegando no final do ano, né? E apesar de com a pandemia a gente não poder fazer festa, não poder formar mesmo os alunos que estão concluindo os cursos, as formaturas estão sendo adiadas para o ano que vem, né? E quando elas finalmente forem acontecer, você já tem uma inspiração e uma dica aqui, né? No caso, hoje a gente quer fugir daquele neutro, do marronzinho, com dourado e tal, que eu particularmente já acho muito datado e repetido em maquiagens de formandas. Hoje a gente puxou mais para o vinho e para o vermelho na maquiagem também com os detalhes de dourado. Então decidimos fazer para o viés de vermelho hoje, né? Gente, lá no meu canal a gente ensinou o penteado, tá? A gente mostrou o look e mostramos também a técnicazinha que realizamos nas unhas. Então se você já quiser conferir como eu e minha irmã reimaginamos o look de formatura dela, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. E claro, continue assistindo Então, gente, já estamos aqui com tudo setado pra gente começar a maquiagem na Adria. A gente vai fazer uma maquiagem de formanda, né? Óbvio, como a gente explicou lá na introdução. Mas, assim, formanda geralmente sempre vai pra aquele look neutro e tal, do marrom, do dourado. E a gente não vai fazer isso aqui hoje, porque eu sinto que já tem 300 mil tutoriais de maquiagem de formanda marrom e dourada aí na internet. Então, a cor que a gente escolheu foi o vermelho, né? Que foi o curso do qual eu me formei, que foi direito. A gente vai deixar a maquiagem nos padrões de formatura, mas colocando um brilhinho a mais, um tchanzinho a mais, vocês vão conferir então vamos começar A pele da minha irmã já tá limpa e hidratada Tá certo? Ela já fez essa parte Antes da gente começar o vídeo Eu vou começar aplicando um pouquinho Desse primer aqui, que é o Hydra Blur Da Nina Secrets Só que nessa região central do rosto Eu vou aplicar um pouquinho menos Porque como esse primer aqui é nessa texturinha Se a gente aplicar demais pode correr o risco Da base não aderir 100% na pele E por se tratar de uma maquiagem Que deveria ser usada numa formatura né? Obviamente você quer que a maquiagem dure bastante tempo Então gente primer aplicado, vamos passar pra base hoje eu vou juntar duas bases diferentes na né, minha irmã, duas bases que eu gosto bastante, sendo elas a BT Skin de Bruna Tavares e a base fluida HD de Natura Una eu vou misturar as duas porque ambas têm alta cobertura e ambas têm essa fluidez a mais, na verdade a cobertura que mais entrega é a da BT Skin, é a minha favorita entre as duas, ai ah, eu esqueci de falar eu também misturei um pouquinho da base da Tracta, mate de alta cobertura só que como eu gosto bastante da cobertura dessa base, mas eu não quero a maquiagem 100% mais de hoje eu misturei as três e eu vou aplicar no rosto da minha irmã, tá certo? olha só gente, com essa base eu tô conseguindo alta cobertura numa textura mais fininha e é isso que eu quero, porque como a maquiagem hoje vai ser muito elaborada, vai ter muitos passos não é interessante que fiquem camadas grossas de maquiagem no rosto então, gente, esse aqui foi o resultado da pele com as três bases misturadinhas que eu falei pra vocês. A textura tá bem leve, né? Só que tá com cobertura bem homogênea, tanto que vocês estão vendo, olha só, que eu só fiz uma camada da base no rosto da minha irmã e com o restante que tinha na esponja, eu já fui puxando pra o pescoço e orelhas. Vamos passar pra corretivo. Eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares, na m 10 que ele é um corretivo que eu gosto bastante. Ele tem uma textura mais grossinha, não sei se vocês vão conseguir ver, então você não precisa ir aplicando muito de uma vez, tá? Você vai aplicando aos poucos e aí se você sentir necessidade, você vem com mais, tá? Algo que eu não costumo fazer aqui no meu canal com frequência Porque é algo que em maquiagem casual eu acho um pouco desnecessário Mas que em maquiagem pra formatura e tal, essas coisas assim Dá todo um efeito, principalmente se for em foto, é contorno em creme E meio que casual eu não costumo fazer contorno em creme Porque esse passo leva mais tempo e tal Mas como hoje a gente não tem limite de tempo Vamos fazer porque dá um efeito muito bonito Principalmente porque a formatura a gente tira bastante foto Então eu vou vir dessa palestinha de contorno em em creme, né, que na verdade é uma paleta de corretivos e eu vou pegar esse tom aqui tá certo? E essa aqui é a cor mais clarinha do contorno em creme que eu vou fazer tá certo? Por isso que eu vou marcando de uma forma mais espalhadinha no rosto da minha irmã, mas ainda assim eu vou fazendo só alguns pontinhos tá certo? O segredo pra você não errar no contorno em creme é só você vir esfumando de pouquinho no mesmo lugar, sem assim, espalhando de uma vez pra outras áreas, tá certo? Vai com calma, que no final o efeito fica muito bonito. Se você for espalhando demais, você pode perder o feito da base, ou até do corretivo que a gente aplicou inicialmente antes, né? E que a gente vai vir dando um redopzinho depois. Certo, gente, com o contorno da minha irmã mais levinho, em creme tá vendo que já tem uma dimensão sendo construída, vou vir numa outra cor, bem mais escura, tá certo? Vou vir nessa aqui agora, mas eu vou vir em pontos estratégicos do contorno. Vou aplicar, por exemplo, na parte de trás do contorno da maçã do rosto, trazer um pouquinho aqui pras têmporas, só pra dar continuidade pro contorno. E vou vir aqui na parte do max Lá, reforçando o contorno, tá certo? Mesma coisa, vem esfumando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, deixando esse degradê bem bonito Sabendo que tá um degradê bem esfumadinho, não tá nada muito marcado, porque foi tudo feito devagarzinho, gente, sabe? Não vai invadindo a área de um corretivo claro com um corretivo escuro, não pode dar bem errado. Vou dar um último retoquezinho aqui, porque eu aplico uma quantidade menor do que o usual de corretivo mais claro inicialmente, né? Vocês lembram, propositalmente, porque eu falei que eu ia retocar no final, já que eu ia fazer o contorno em creme ainda. E vai tirando absolutamente todos os vínculos do corretivo, porque a gente já vai selar. E pra isso eu vou usar o Micro Finish Powder da Playboy salando toda a área do corretivo E vem salando o nariz também Com o um pincel de pó vou tirando esse excesso aqui do rosto dela, tá certo? E quando você aplicar o pó vai parecer que todo o contorno em creme que você fez se esmaeceu Mas isso a gente vai corrigir depois, só se preocupe em tirar o excesso de pó por enquanto E o produto em pó que eu vou usar pra contornar o rosto da minha irmã é o BT Contour na cor Brown Sugar E eu vou só aplicando ele nos locais em que eu já construí o contorno em creme, tá certo? Olha só como eu tô construindo esse contorno rápido, porque causa do contorno em creme, que já tinha sido feito antes. Basicamente, você vai ter o equivalente a 20% do trabalho que você teria se você estivesse fazendo direto no pó. No pincel pequenininho, eu venho começando o contorno do nariz, com o mesmo produto, bem leve mesmo, essa cor, porque eu não gosto do contorno do nariz muito escuro, sabe? Eu prefiro manter o contorno no centro do rosto mais claro, e nas extremidades mais escuro. E algo que eu gosto bastante de fazer, é contornar os olhos, logo agora mesmo, antes de aplicar a sombra, aplicar qualquer coisa, venho puxando o contorno do nariz, venho trazendo pra dentro dos olhos, até o finalzinho e seguindo a linha natural da linha d'água do olho, venho puxando a linha reta até as têmporas, tá certo? Esse truque ajuda tanto na definição pro olho, quanto ajuda também lá na frente, quando a gente tiver adicionando as sombras na hora de esfumar. Tá vendo que esse olho aqui parece ter bem mais definição do que esse outro aqui, que ele tá mais... Flat, sabe? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse olho nesse outro aqui. Vou vir numa paletinha da Belly Angel com um pouquinho de bronzer. E isso é algo que eu gosto bastante de fazer, gente. Eu acho que dá toda a diferença. Mas o bronzer eu vou aplicando somente acima do contorno, da maçã do rosto e também nas têmporas. em mais lugar nenhum, tá certo? Passando pra blush, eu vou usar dois tons diferentes Vou usar tanto o bronze 47 quanto o rosa 69, ambos da Natura Vou aplicar bastante do bronze 47 Misturando inclusive com um pouco do bronze que eu apliquei anteriormente Tô usando até o mesmo pincel E num pincel de blush limpinho agora, eu vou vir nesse rosa 69 Esfumando o blush anterior, tá certo? Inclusive, já vou fazendo um link aqui com a área dos olhos, gente Isso é um truque muito bom, que eu gosto de fazer Lembra daquele truque que a gente esfumou dando definição pros olhos aqui nesse cantinho? Venho esfumando meu blush daqui pra cá em movimentos circulares Gosto de fazer isso com blushes mais rosados Principalmente porque hoje a gente vai usar sombra em tom vermelho Então vai combinar bastante antes de eu aplicar uma bruma no rosto da minha irmã eu vou vir cortando o contorno dela e um truque muito legal, gente, é vir uma beauty blender seca, tá? uma esponjinha seca, geralmente a gente tem um truque de falar que esponjinha seca não serve pra nada né, porque aplicar é, base, corretivo e tal, com esponjinha seca é péssimo realmente o acabamento fica horrível mas pra esse truque fica maravilhoso, porque a esponjinha seca no pó vai pegar mais produto, então deixa a molhadinha pra aplicar os seus produtos líquidos em creme e uma seca reservada aí pra você fazer esse truque, e o que que eu vou fazer? eu vou construir duas linhas retas o mais próximo uma da outra para dar polimento para o contorno do nariz. E eu também vou vir cortando o contorno do rosto, tá certo? E finalmente vamos passar pra bruma, né, pra gente tirar a textura de pó A pele em si tá bem leve, apesar da gente ter usado vários produtos A gente usou produtos com texturas finas, né Então basicamente o que a gente vai fazer com a bruma é só tirar a textura de pó da pele Eu vou usar uma bruma super louca. na verdade eu misturei vários iluminadores que eu gosto, né Eu quero dar esse tom de champanhe aqui nessa maquiagem de hoje Então eu vou aplicar pelo rosto da minha irmã Certinho, gente, com a bruma aplicada, a textura da pele já tá maravilhosa Vamos passar pra iluminador, que vai ser basicamente a última coisa dessa pele aqui Eu vou usar o Too Glows Highlighter Powder da Ruby Rose na cor número 3, que é Adorable E eu vou aplicar com esse pincel iluminador aqui, esse aqui é o W122 da Macrylan Que ele é mais denso e fofinho aqui na ponta Então eu vou primeiramente marcando os um locais em que eu vou aplicar, né, e depois eu venho sumando E como esse iluminador da Ruby Rose ele é mais suavezinho, já deu esse efeitinho, né? Eu vi agora no iluminador Stardust da Playboy, que ele é tipo muito metálico. Então eu vou aplicar ele em pontos estratégicos apenas. E ele tem esse fundo bem dourado, que vai combinar bastante com a maquiagem. E eu vou centralizar aqui bem no alto das maçãs do rosto, que é onde eu gostaria de iluminar mais. Não precisa nem aplicar muito produto, principalmente se você estiver usando esse tipo de pincel aqui. Vem esfumando, esfumando, esfumando, porque como as cerdinhas são mais densas, ele vai deixando esse efeito bem bonito e aí tu tá certo Então gente, essa aqui é a pele finalizada eu não falei, mas eu gravei pra vocês aí Que com essa escovinha aqui Eu tirei todo o excesso de pó, de iluminador Blush e tal, que caiu nas sobrancelhas Da minha irmã. A última coisa que eu vou fazer Na pele da minha irmã é vir na bruma Retoque nunca mais de RK by Kiss E a última coisa que eu vou fazer é vir Dando uns retoques e apesar dessa de bruma Prometer um efeito mate, a pele não vai Ficar mate porque a gente fez toda aquela construção Com a bruma iluminadora, com mais Iluminador e tal. Então o que a gente vai Aproveitar dessa bruma da RK é Longa duração na maquiagem, tá certo? Então, pele completamente pronta, vamos passar para os olhos. De boneca. É, ficou perfeita Tá certo, gente, assim como eu falei pra vocês Agora a gente vai passar pra os olhos Dei um retoquezinho com o BT Multicover na na M10 aqui na pálpebra da minha irmã E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou vir na paletinha de sombras mate de oito cores Da Ludorana, que só tem essas cores neutrinhas Aqui, e eu vou vir nessa cor 08 Que ele é um marrom neutrinho com vários briguinhos E eu vou usar esse tom Como um tomzinho de transição nos olhos da minha irmã Tá certo? Olha só, inicialmente com essa sombrinha 08 da Ludurone, é só isso aqui que a gente vai fazer, gente Só um leve somadinho aqui, ó, só pra conectar com o contorno que a gente já tinha feito nos olhos Na paletinha BT Red Rose de Bruna Tavares, a gente vai se concentrar em vários tons dessa paletinha aqui Mas primeiramente a gente vai começar no tom que dá o nome à paleta, que é o tom Red Rose Que é esse vinho aqui bem escuro E eu vou começar concentrando esse tonzinho aqui no canto externo dos olhos da minha irmã Aí, gente, agora eu vou vir nesse pincel aqui que é o BT09 da Macrilan. E eu vou vir nessa cor Romance aqui. Romance, né, gente? Vamos falar as coisas em português. E essa cor eu vou concentrar do centro pra fora aqui do esfumado da minha irmã. Agora, vindo no mesmo pincel, na cor Chocolate, eu vou me concentrar bastante aqui no cantinho externo, vou fazendo uma marcação inicial, sem esfumar muito, pra gente não acabar com a marcação da cor Red Rose, né, que ele vinha do início, porque a gente vai precisar desse cantinho externo mais aprofundado do que o restante, pra criar mais dimensão nessa sombra aqui. Beleza, gente, voltando nessa cor Romance, eu vou fazer um detalhezinho bem esfumado aqui no canto interno, porque a gente vai já vir cortando um cut, e eu quero que apareça só só um pouquinho dessa cor, não quero que apareça muita coisa. Vou cortar uma semi rapidinho aqui nos olhos da minha irmã e já volto. Olha só, gente, marquei uma cut, já dei uma esfumadinha nas lateraisinhas apenas, mas não preenchi a cut com nada ainda. E eu vou usar essa sombra asa de borboleta da Bitarra Beauty, que essa aqui é na cor 107, dourada pérola. Isso aqui vai servir só como uma base pra um glitter que a gente vai aplicar lá na frente, tá certo? Vou voltando só no pincel sujinho, com aquela sombra romance, só pra esfumar as lateraisinhas. E olha só, gente, tá vendo o efeito que deu? Se você quiser, você pode deixar com a asa de borboleta assim, já partir pra um delineado e tal, mas eu quero mais efeito ainda, eu queria que essa asa de borboleta aqui funcionasse apenas como uma base pra o glitter que vai vir lá na frente, tá certo? E o glitter que eu vou usar é o Queen da mesma paletinha, tá certo? Que é esse douradinho aqui. Então, gente, apliquei o glitter da Bruna entre a asa de borboleta e entre a outra sombra. Vou fazer um truque agora, que é vir novamente no pincel de detalhe. Dessa vez eu vou vir na sombra. Black Rose, que é essa preta aqui da Bruna Tavares. E eu vou pegar o mínimo, mínimo, mínimo dessa sombra. E eu vou esfumar bem rente aqui no cantinho externo. E vou esfumando discretamente em diagonal. Prontinho, gente. Até o momento, esse aqui é o efeito que tá dando. Vou fazer um delineado só pra complementar, mas aquela sombrinha mais preta que eu esfumei aqui no cantinho externo, vai ser justamente o acabamento do delineado, tá? Não vai ser um delineado gatinho pra fora nem nada, vai ser um delineado esfumado só pra ajudar a dar acabamento dos cílios e pra isso eu vou usar o BT Velvet Preto de Bruna Tavares, que eu venho gostado bastante pra fazer delineado ultimamente. Olha só, pessoal, terminei o delineado, deu uma adiantada aqui nos olhos dela, também já fiz o um esfumado inferior. Agora a gente vai colar fora das câmeras os cílios postiços, tá certo? Os cílios postiços que eu escolhi foram o Escílio 5D da Erui no estilo 26. Eu acho que eles combinam bastante com os olhos da minha irmã. Olha, eles são menoreszinhos aqui no canto interno. E no canto externo eles já são maiores, sabe? Já vai dar aquele efeito mais angulado pra os olhos. Então a gente vai lá aplicar e já já volta. Enfim, gente, cílios colados, lápis de olho passado. Também já aproveitei e pedi pra ela tirar o excesso de base e de pó, né? Que tinha um pouquinho nos lábios. Pra gente poder passar o batom. O batom escolhido vai ser o vermelho hibisco da linha Nina Secrets. Que é aquele vermelho mais fechado. Que vai combinar bastante, né? Com a maquiagem que tem vermelho, mas também tá bem dourada, né? E também vai combinar com o um vestido, então vamos lá. Então é isso. Essa aqui é a produção finalizada Gente, eu simplesmente estou apaixonada Pelo resultado Essa aqui na verdade é a produção completa, né A Adri já tá com o look pronto, penteado Que isso você encontra lá no canal dela Que a gente gravou Então é isso, gente, vão lá assistir Tá muito bom Isso, <risos> gente, não esquece de conferir lá no canal dela depois Assistir tanto o vídeo quanto se inscrever lá também E no mais é isso, gente Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa maquiagem Eu simplesmente, assim, amei o resultado final Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like Aqui aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais Eu sou a no Instagram, Twitter e TikTok E eu sou a Costa Em todas as plataformas Comentem aí embaixo se vocês querem que a gente traga mais episódios Pra essa série que a gente tá fazendo nos nossos canais né? Alguns meses atrás já teve o episódio de Madrinha Agora já teve o episódio de Formanda Comentei aí pra que outras ocasiões vocês gostariam de ver uma produção uma maquiagem, um look Que com certeza a gente grava Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Eu sou Adria Costa E esse foi o vídeo de hoje <risos> See, you. See you.